Penso, penso, eu penso Eu penso o mundo inteiro Mesmo quando parece que estou só passeando Eu passo o tempo todo pensando O tempo passa todo enquanto eu penso Eu preciso fazer alguma coisa com meu pensamento É preciso fazer alguma coisa enquanto ainda há tempo Eu penso. Penso. penso penso Eu penso Eu penso no mundo inteiro